E aí Guerreiros e guerreiros, Soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês vocês estavam pedindo aí o, o famoso infame roletando então vamos lá vem que vem vem neném vem que eu tô boneco na caixa tormenta também né soldado você não vai roletar soldado cadê o vídeo tá aí tá aí seu, seu chupa bife seu lambe ferida tá aí o vídeo que vocês queriam tá aí o vídeo que vocês pediram e Estamos roletando na nova caixa Tormenta 3, né, que tem algumas armas novas aí que eu nem lembro mais qual que é Só sei que é a M4S aí, punk, boa pra cacete E tem mais duas armas, esqueci, esqueci Eu esqueci, mas daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo Então já vem no like, vem que vem, vem neném, já vem deixando o like também Pra deixar de ser o quê? Pra deixar de ser boneco, pra deixar de ser oriudo, infame, chupa bicho, pera é bento, cheira peido. Vamos lá. Vamos. Olha, é agora, hein? Ó, ó. Ó. Faz um. Faz o, um... É, tá vindo poucas armas no mercado negro ultimamente. Então por isso que a gente tá demorando mais pra roletar. Né? Então. Valorize esse oletando aqui, porque foi punk. Pra, pra trazer esse oletando. Deixa eu ver a caixa 3, tem o quê? Deixa eu lembrar aqui, ó. Então, a, a caixa 3 tem a Desert Predador, a Barret Predador e a M4, M4, Chamas Tormenta. Então, cara, é bem, bem bacana, né? Bem bacana as armas, são armas boas, isso. Mas é a mesma coisa com a VIP, só não tem os atributos extras. Porém, porém, porém, porém. Ela tá bem, tá bem puxadinha. Ela tá... O preço dela tá bem alto. Tá bem alto. Então se você quer arriscar, você vai ter que embolsar aí uma, uma graninha, uma graninha ou você pode usar os tickets, né? O vale caixa, o vale caixa aí que você vem ajuntando. Lembrando para vocês que ZP rápido fácil cada hora sem demora, sem complicação. O link parceiro vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro aí, colega o Zé Louco, Zé Louco ZP. Ele vende cash pra qualquer jogo, free fire, pub, crossfire, diamante, tudo, tudo, tudo que você precisar, o Zé, ele vende. Só chegar lá e falar, Zé, vim comprar aquele, aquele código, aquele ZP punk, mano. O soldado falou que você vende aquele ZP rápido, barato e cai na hora, é verdade? O Zé vai falar, uh, é claro que é, é claro que é, vem lá, vai lá que além de você comprar com o Zé, você fortalece o canal e também... Participa de sorteios todo fim do mês, tá? Ou é toda semana, o Zé faz sorteios com todos todo aqueles clientes que comprarem ZP Ou qualquer cash com o Zé, participa de sorteio essa que ele sempre faz Olha que bacana, já pensou você comprar 9K e ganhar 50 no sorteio? Olha só que punk, olha só que legal Então, vai lá, não se esquece de Zé, vir pelo soldado, vir pelo boneco que é nóis, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tá chegando, você que é novo, seja bem-vindo, você que já é inscrito aí, pera evento já é, dos tempos, aí já sabe como é que funciona, só chegar chegando, deixa seu comentário, deixa seu like e assim vai. E lembrando também, né, gente, não é obrigado, tá, não é obrigado a comprar caixa, você não é obrigado a comprar zp. Tá tendo bastante evento aí, dando caixa a roda, eu acho que essa era, é a área que mais está tendo chance de você conseguir uma arma de mercado negro sem gastar nada meu parceiro, por quê? Porque tá tendo muito evento, então tanto para quem investe no jogo ainda, ou para quem também não investe né? Tem dos dois, tipo dois sou soldado vou investir, dinheiro é meu, tranquilo, soldado vou investir urubu, não vou investir nada Tá tranquilo também meu parceiro, o importante é ser feliz, é brincar e jogar sem ficar brigando que nem <coughs> uns oreuda e chupa bife, tá bom, vamos lá, olha, desete, vamos só falta agora a barra que não quer não, eu quero a M4, M4, M4 vem que vem, vem neném, estou roletando, esqueci de falar, estou roletando. No agulhas, tá nossa. Agora vai ser pancante. tô reletando no agulhas sem é, agulhas negras sem canal. Tá, agulhas negras sem canal. O tirou. Tô ficando com medo. É muito me interessante, Já foram, já foram bastante caixas. Já foram mais de 60 caixas para ganhar uma deserte. Então, ou seja, que daí eu falei, tá bem difícil. Ultimamente aí, ah, não sei se é impressão minha Ó, oh, colete novo do boneco Ultimamente tá bem complicado você ganhar Puxa, não ganhei, cadê? masclo É, tá bem difícil sair algumas armas do Mercado Negro Ultimamente o Mercado Negro anda de mal comigo Realmente tá bem punk, cara Faz tempo que eu não fecho uma caixa Tá bem difícil Tá bem boneco Mas, estamos aí, vamos tentando, Aninha é porque eu não chamei, que é, vem que vem Vem Neném Vem a M4 chama, acho que o boneco não tem E tá faltando isso Olha, quase é Quase ser. É, ó, ó, ó Calma aí, quer saber? Vou roletar, vou roletar aqui, ó Guerra na Selva, Guerra na Selva Guerra na Selva, ó Pancante vou Chegar com Pancano aqui Chegar pancando Guerra na Selva Vem Torminha, tá Vem Vem tormenta, vem tormenta. Não me, não me atormenta, não, vem tormenta, não me atormenta. Olha. Eita. Tô ficando com medo. Ixi, eu não sei se era assim ou se era automático. Ah, o é só 10. Olha, tá bem difícil. Tá bem difícil, já foram mais de 90 caixas e até agora só ganhamos uma Desert, meu patinho. Uma Desert. Então tá pipa cut. Pra poder ganhar essas caixas aí, você que ganhou, você completou as armas aí, parabéns. Você é um baita de, de um mijão, de um cagão. Porque eu vou te falar, viu? Tá pancote, tá punk. Ó, Rubo, vou jogar 21 aqui no automático. O dado, como é que você faz? Cara, eu sempre, eu sempre foleto assim: 20 no automático e 10 no manual. Pra ficar como? Pra ficar neném vai ficar Neném vem que vem vem Neném vem mais uma mas não seja bate também porque bate não eu não sei jogar eu sou horrível de baixo sou horrível de bate sou horrível de Sniper véio. aliás sou horrível qualquer a qualquer a ela vai a gente tenta a gente tenta olhar Vem M4zinho, M4zinho vai de vez em quando dá uma brincada, né? De vez em quando acertam umas balas cagadas aí. É agora! Tá bom. Pô, não vem nada especial nessas caixas aí tá pancando, hein? Tá pancando, hein? Vamos lá, o ajuda nós aí, ô o, o, o, o 8 Pô, mais uma é minha, porque senão, pô, por 150 caixas, uma arma. Aí é punk, né? Aí ninguém aguenta, né? Aí ninguém roleta, né? Ó! Oh! Rapaz, é melhor eu voltar para agulhas. Time que tá, que tá perdendo não se mexe. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vê que vem. Tô tentando também. Sabe, para todo mundo que tá me mandando mensagem enquanto eu tô gravando. Não sei quem é não, mas daqui a pouco eu vejo. Fica tranquilo aí que daqui a pouco eu vejo. Ó, vem para cut. Eita. Hum, neném, Tô ficando com medo. É, vencer sério, é segredo. Nossa, meu, vem aqui, ô, oh, infame. Nossa, tô cuspindo virado 70. Vou colocar esse aparelho aqui, tá fogo, mano. Eu tô parecendo que isso. Babando, que né? nem. Olha. Olha. Ei, ei. Vem que tem. Vem, neném. Vem que eu tô ficando com medo também. Rapaz. Cadê? Não, não. Não, não é assim, não é assim. Não faz assim. meu, meu, meu me ser, eu não... oh, mamãe. Vem que vem, Vem neném. Vem que o tubo boneco também. 30, ca... 30 caixa. Tô Uma torrinha de tristeza. Vem que vem. Vem neném. Vem que o tubo boneco também. É agora. Tô ficando com medo. A minha... Meu, é agora. Ó. Se soubesse que eu tenho uma raiva de... <risos> Olha. Yeah. Ai, ah, tá bom. Poderia ser pior? Poderia! Poderia vir ao Tá tá bom? Vamos ver. A esperança é a última que não tem, né? Vamos lá! Tô ficando com medo! A M4 não veio! Vamos lá! Vem que vem! Vem neném! Vem a M4 que o boneco não tem! Vamos! Ih. Eita! Eita! Eita, mamãe! Eita, caramba! Vem! Vamos! Olha, rapaz! Essa roleta tá é de brincadeira! É agora, ó! Fechando a caixa! Fechando a caixa! Fechando a caixa, meu posteiro! Vem! Vem! Aqui, agora é aqui, ó! Ó! Não, é aqui que eu falei agora! É agora! Pocitinho. Rapaz, tô neném. Olha. Tô ficando com medo. Meme 4 não veio. E eu tô bem tristinho. Eu tô bem tristinho. Já não posso mais. Tô ficando com medo. Vai de chorar terrível. <risos> Tristeza terrível. Não. Não. Vem que vem. Vem, neném. Vem. vem a derradeira que o boneco não tem. Não. Ah! Jogo. Boleta. pude. Poxa, vida. Tá bom, tá bom, tá, é. Tá bom. Tá bom, poderia ser pior? Poderia. Poderia. Poderia vir duas bates duas deserts. Cadê a bexiga da desert? Cadê? Cadê cadê cadê cadê, cadê? cadê? cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê, Poderia ser pior? Poderia, claro. Por que não? Vamos lá, de manda um mandar um salve aqui pro pro salve Cross, Mandar um salve aqui pro o pro, Paconha, ai ai, cê privada, um privado, pô tô patrocinador aqui, salve pro vídeo Salve Paconha, pro Paconha, Mudei. esse nome é eu Paconha, boa Thais, salve Thais, salve em mim, tá no vídeo, Aí Pô, aí vocês é, é boneco, vocês mandam um salve que tá bloqueado, salve em mim, aí ó, se vê, vê. Pô, Salve, salve, punk, punkote Boa, valeu Rafão, valeu Rafão, ó, oh, ó, oh, água coca Rafão, água ra coca Rafão, oh, pronto, aí, é nóis, é nóis, então é isso, muito obrigado por ter assistido, você roletou, você gastou, porque ela tá punk, ela tá cara pra quanto tá aqui, o caixa aqui, vamos ver, comprar caixa, ó, ela tá, uma caixa tá quase 2k, 10 caixa tá 14k, 30 caixa tá 38 K, então tá pancante. Você roletou? Você ganhou a arma que você queria? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você também roletou e ganhou, roletando do mesmo jeito que o boneco fez, comenta aqui também. Comenta aqui também, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até o fim. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer e roletar das tormentas é uma guerra. Fui.